O Senhor é Deus de paz e Deus de amor. Estamos firmes no Senhor. Firmes na paz, firmes no amor. Firmes no primeiro amor, ao Senhor amar. Firmes no segundo amor, ao próximo amar. Firmes na paz interior, firmes na paz exterior. Ser firme é ser constante. Sem nunca parar. É sempre com o Senhor avançar. É lindo.